Dias aleatórios, mas muito feliz de ter completado mais esse ciclo, mais esse ano. E daqui saíram as melhores teorias, todas canonizadas. E tirou, até mudou One Piece quando ele vê esses vídeos aqui. Então se você quiser participar, se é o primeiro do ano aí, deixe suas perguntas aqui nos links da descrição e vamos lá tirar essas dúvidas duvidosas. <risos> Vou começar aqui pegando diferente, uma do grupo de apoiador aqui do canal. Aliás, se você quiser entrar e virar apoiador, eu não recomendo, tá bom? Cavalo. <risos> Porque é isso aí que você encontra lá no grupo, é daí pra Benos. 99% ele é só doido, 1% que é mais ou menos sou eu. Então, não recomendo, não vire membro não, tá bom? Vou pegar do grupo aqui. <risos> Levando em consideração a suposta proporção da arma Uranus, pelo estrago... Será que a arma Pluton não seria o próprio país de Wano, faz parte dele, lembrando que o ano parece ter sido formado de forma artificial, visto que a arma se encontra escondida ali, mas nem os Kozuki tinham conhecimento. É, partimos do pressuposto que ali seja Uranus. Talvez não, não é a arma ancestral, né, mas eu tô com você, eu acho que sim, é Uranus. E pela pelo nível de destruição que vimos ali, realmente Pluton teria que ser algo grandioso. Seria toda a ilha do país de Wano? Poderia ser, né? Quem sabe o Monte Fuji não é a chaminé daquele navio. Né? Mas tá aí embaixo, como é que vão tirar aquele navio se for algo realmente muito grande? Como é que vão tirar Pluton debaixo do país de Wano? Por que, que tem que quebrar aquelas fronteiras que cercam todo o país para conseguir tirar o navio? Talvez realmente aí. O meu problema só é com as pessoas que moram lá, né? Nem todos vão querer ir para guerra ou usar o navio dessa forma. Acho que seria um navio muito grande, né? Apesar que é o Thriller Bar, que é uma ilha inteira de navio. Então pode acabar sendo, por que não? Temos Thriller Bar, que é o, acho que é o maior navio do mundo de One Piece. Solador de Yonko. As Akumas no Mi são frutas mágicas, mas ainda são frutas. Frutas necessitam de árvores para crescerem e amadurecerem. No mundo de One Piece têm existem... Três árvores conhecidas que têm grande relevância. Adão, a qual foi usada a madeira para construir o Sunny. A erva a árvore que leva a luz solar aos homens peixes. E a do conhecimento de Ohara. Será que pode existir uma quarta árvore relevante? Essa que consegue captar os desejos e sonhos das pessoas e usa como nutrientes para os seus frutos? Então quanto mais pessoas desejando a mesma coisa, mais o um fruto alimentar até se tornar uma Mi E a quantidade de desejos define o poder da fruta. Muito legal essa pergunta, né? Por que esses desejos e sonhos foram condensados em frutas? Por que isso? Aliás, por que tem gosto ruim as akumas no mi? Interessante, né? Eu acho que existe assim uma quarta árvore. Temos Adão, Eva e Ohara, conhecimento. Por que não ter uma fruta baseada na nomenclatura da fruta? Fruta do diabo. Sabemos que tem uma inversão de papel aqui, mais ou menos como os de inimigos jurados dos deuses. Os de, na verdade, seriam os deuses... E os celestiais seriam os demônios, mas houve essa inversão de papel, porque quem ganha a guerra reescreve a história do jeito que quer. Então as frutas do Diabo talvez seriam frutas dos deuses. Por que não ter uma árvore acima disso? Uma árvore de Deus, uma árvore divina que deu essas frutas. Inclusive, eu ainda gosto né, daquela romantizada que eu dei quando começou a surgir essa coisa da fruta de Nica. Tomara que se concretize, acho que seria bem legal isso. Mas olha só que massa. Você tem as frutas nascendo dessa árvore divina e Nika seria a última fruta dessa árvore antes dela ser cortada. Mas Nika não nasceria é, como as outras frutas, não cresceria ali nos seus galhos. Na verdade ela nasceu do sangue dessa árvore, da seiva. E é por isso que Nika teria as propriedades da borracha. Seria interessante né se Oda essa romantizada aí que Nika seria a última fruta que surgiu do pé de Akuma no Mi. Eu acho que existe sim uma árvore relevante. Talvez nem esteja lá no Reino Antigo Talvez esteja ali de posse é, Densama Porque, olha só Peguemos os Lunarians Que viviam numa terra de deuses Que sabemos que Mary Joyce ali Acabou se apropriando do lugar deles Talvez a árvore Que estivesse lá com os Lunarians Fosse a árvore das Akumas no Mi E hoje o governo mundial controla essa árvore. O que você falou aqui das árvores captando também os sonhos das pessoas. Isso vai muito de encontro com o que temos na Skypeia, com as árvores que o Nolan acabou cortando. Que era dito que os mortos voltavam para essas árvores. Então acho que tem tudo a ver para existir sim uma fruta de Akuma no Mi. Zemanel, será que vamos ver os Chapéu de palha encontrarem uma Akuma no Mi na sua aventura? Sabemos que são muito raras, mas acho que para a história seria interessante o bando encontrar uma fruta em tantas ilhas que visitaram no caminho. Zé Manel, eu acho que talvez para a trama seja um pouquinho tarde ter algum chapéu de palha consumindo uma fruta. Encontrar, eles podem, obviamente. Tem ainda aquela coisa do pé de laranjeira da Nami, que pode acabar ter uma fruta escondida. Acho que seria bem legal. O Oda pode se valer disso, por que não? Pegar algum personagem que talvez está um pouco defasado ali em poder... E que perdeu tempo, não vai ter tempo de expandir E colocar uma fruta poderosa pra ele Eu fiz um vídeo que talvez os sonhos Dos chapéus de palha não sejam Uma coisa aleatória, temática Que talvez os sonhos, os desejos deles acabem Se transformando em Akuma no Mi Como o Zoro, sei lá, o Zoro incorporando Azura para Akuma no Mi, por que não? O um desejo tão ardente de virar o maior espadachim do mundo Faz literalmente nascer a fruta De Azura, olha que legal Por que não pegarmos outros personagens que têm Esse sonho e condensarem frutas O Chopper, uma fruta da cura Milagrosa, comeu essa fruta, você pode curar qualquer doença. Eu acho que eles podem encontrar, só que eu acho que, pra narrativa atual, O jogo final, uma fruta seria um pouquinho difícil. Oden não quer desenvolver novas coisas. Talvez ele já tenha preparado os poderes definitivos pros personagens, visto que ele nem usou tudo do Timeskip ainda. Isso é fato. O Luffy, que foi o que mais desenvolveu coisas do Time skip e nem mostrou tudo. Mas pega o Zoro aí, que nem teve um flashback ainda com os macacos lá. <risos> Não tem falando do Mihawk. Ele nem lembrou dos macacos, lutando com os macacos. Então o Oda pode se valer ainda do time Skip para potencializar qualquer chapéu de mas eu confesso que acho que seria bem legal se algum deles comesse uma fruta pra lá de insana e poderosa. Lucas Stick, você acha que o Roger chegou cedo demais em Left Tail porque a Gomu Gomu não tinha surgido ainda e é preciso dela para utilizar o tesouro One Piece ou até mesmo trazer o amanhecer? Eu penso que é possível que Roger se entregou pra marinha não só pela doença terminal, mas também para inspirar pessoas a serem livres e irem atrás do tesouro. Penso que ele teve a intenção de dar o desejo da liberdade nas pessoas que por muitos anos havia sumido por conta da opressão do governo Mundial. Sendo assim, tudo foi orquestrado por Roger para o surgimento da fruta de Nika através dos sonhos das pessoas Provavelmente ele instruiu Shanks a ir atrás dessa fruta Shanks chorou porque provavelmente o Roger contou seu plano ali E ficou ciente que seu capitão iria ter que morrer <risos> Imagina o Roger chega pro Shanks e fala assim, olha eu quero que você agora ache uma fruta aí que vai surgir E essa... tem que fazer isso aí de qualquer forma o Shang chorou, falou Porra, eu só queria viajar pelo mundo Tem que ficar procurando fruta pros outros <risos> Olha, a fruta não surgiu por conta do discurso do Roger É só ver a fala do Gorosei Essa fruta já existe desde tempos imemoriais Afinal, eles até mudaram o nome dessa fruta não é verdade? Então, não surgiu nos últimos 25 anos. Outras pessoas já consumiram, até disseram que ninguém nunca havia conseguido despertar. Então, assim, quem consumia essa fruta do Luffy fazia o quê? Trabalhava em circo, né? Molecão de posto, porque não tem... Vai <risos> fazer o quê com essa fruta? É uma fruta engraçada com o próprio... <risos> Trabalhava em circo é bom, né? Então não, tá bom? Só que tem uma coisa por trás aqui do discurso do Roger... Que pode acabar realmente formando um outro ponto. O próprio tesouro One Piece em si. Talvez o Roger chegou cedo não só pelas armas ancestrais. Ou pela própria fruta de Nika que era necessária. Mas talvez o tesouro One Piece precisava que as pessoas acreditassem que ele era real. Então você tem o Roger inspirando as pessoas a ir atrás desse tesouro lendário. E você tem o Barba Branca também reiniciando essa chama. O One Piece é real. E as pessoas precisam acreditar... Para que o tesouro possa ser acionado, ser utilizado de alguma forma. Então assim, eu acho que tem um fundo interessante por trás desse pensamento. Não para a Nika, mas para o tesouro One Piece em si, tá bom? Juan Ferreira, quando a ideia do mal apareceu em Berserk. E pareceu que a história iria ganhar um aspecto quase como um horror cósmico. Porém, ela sumiu, nunca mais apareceu e não surgiu mais nenhuma coisa parecida. Você acha que até o final da série podemos conhecer mais a respeito dessa entidade? Ou até outras entidades semelhantes? Interessante né, o Berserk ele tem um capítulo que foi banido pelo próprio autor Pra quem não sabe, a ideia do mal é o deus do mundo de Berserk E ele surgiu no início da série e o autor achou que estava dando spoilers Cedo demais, então ele pediu pra remover isso das publicações oficiais Tanto que se você pegar alguns mangás até lançados aqui no Brasil Você não vai encontrar a ideia do mal Você acha em capítulos que foram lançados aí pela internet, nas né? scans, Mas no oficial ele pediu pra retirar porque era cedo demais pra estar mostrando isso não acho que existam outras entidades. A ideia do mal surgiu por conta de toda a energia negativa da humanidade. Eu acho que assim a concepção da ideia do mal, dessa divindade, é muito legal. Para o mundo de Berserk, é perfeito. Porque nasceu de todas as coisas ruins da humanidade. A humanidade sempre buscando respostas. Por quê? Para quê? Como? Acabou gerando essa entidade que literalmente controla o destino das pessoas. É fantástico. Até o final da obra vamos ter sim, com certeza, uma menção da ideia do mal. Ela está lá no, no final da estrada dos dragões, do vortex da alma, está lá no fundo, no abismo. A Flora fez uma menção sobre a ideia do mal, não necessariamente falando o nome da entidade, mas dizendo que havia algo a mais por trás da mão de Deus. Então pode esperar que sim, teremos uma menção. Afinal, para o Muro de Berserk é continuar a existir de uma forma mais simples e melhorar né, o conceito da humanidade, não só a mão de Deus tem que cair, mas a própria entidade tem que ser destruída, o que é difícil né, porque a própria humanidade criou aquilo lá, legal né. Iveson Santana, com base na explicação do Vegapunk de como conseguiu replicar as Akumas no Mi, eu tive um insight. Sabemos que o Barba Negra buscou como prioridade a Lugia da Escuridão, que não pode ser replicada. E que ele teve que se isolar próximo ao corpo do Barba Branca para conseguir usar seus poderes. Um processo diferente do roubo das Akumas no Mi, que bastaria ter uma fruta próxima após a morte e esperar ela renascer. Então, como basta o fator linhagem para conseguir replicar a Paramécia... Isto explicaria como ele obteve a habilidade do Barba Branca e também explicaria a ordem dos frutos do Barba Negra. Quanto ao Mazoan, até o momento a fandom teoriza, mas não sabemos se é possível ou mesmo se o Barba Negra quer ter uma pra fechar o combo. Vamos lá, é, é assim, ainda fica algumas questões em aberto. Eu entendi o que você quis dizer, que a fruta da escuridão não pode ser aplicada simplesmente porque é uma logue. O Vegapunk não conseguiu. O fato dele se cobrir com o manto, é como isso responderia... Ele conseguir usar os fatores de duas Akumas no Mi, né? O fator linhagem de duas Akumas no Mi. Sabemos que quem consome dois frutos acaba morrendo. A Paramécia do Vegapunk, ele disse que consegue pelo fator linhagem replicar. Ele usa aquele sangue verde para conseguir gerar esses poderes. Não sabemos se os poderes são infinitos ou se o sangue verde acaba e não consegue mais usar os poderes. O Vegapunk ainda não explicou isso. Então assim, com o que vimos dos Serafins... Não dá pra falar que o Barba Negra consegue usar isso. Tem aquela teoria dele ter um quimerismo no seu DNA. Eu acho interessante isso, né? Talvez ele tenha um DNA maluco aí que... Aí ah, explicaria o corpo estranho. Ele pode ter mais almas dos seus irmãos também dentro do seu corpo. Ele pode ter uma cara na nuca ali escondida. Um outro irmão que <risos> Por isso que ele nunca dorme. tá sempre trocando de rosto. São as possibilidades que, combinadas com isso, seria interessante. Eu gosto da coisa do manto dele se cobrir. É porque ali ele consegue ter uma escuridão total e usar o potencial total da sua fruta. Sabemos que, é, tematicamente, luz e escuridão são opostos. Né? Só que a fruta do Barba Negra, apesar de chamar fruta de escuridão, parece mais um buraco negro. Né? Sabemos que o buraco negro puxa até a luz, suga tudo o buraco negro. Mas, tematicamente, pega aí o RPG, né? luz versus escuridão, um causa mais dano no outro... A teoria que se tem é que a luz do dia em si enfraqueceria o Barba Negra ao ponto dele não ter intangibilidade tá? Por isso que ele não teria intangibilidade, por conta da, da luz do dia ali sempre batendo nele E isso não permitiria ele usar o potencial total do seu fruto, que eu acho absurdo porque já é forte pra caramba <risos> O manto cobriria o seu corpo permitiria ele usar tudo da escuridão, tudo E aí é onde ele rouba o poder do Barba Branca, também não explica como ele usa as duas eu gosto mais dessa parte aí de realmente ele potencializar o fruto da Yami-Yami por conta do manto. E aí até onde vamos aí em direção àquela coisa do eclipse. Que pode acontecer um eclipse. Porque o Arba Negra ele usaria o potencial também total da sua fruta. Na né? escuridão total. Legal né? Então assim, eu acho que é uma combinação de todos esses fatores. Mas ainda tem o fator X. De como ele pode ter dois frutos. O que é o seu corpo estranho. E estamos para receber informações sobre isso. Não à toa o Oda colocou o Lau. Né, que é um cirurgião para lutar contra ele Quem fez a primeira missão de um corpo estranho Foi o médico, que era o Marca Fênix Beleza? Vamos lá, o F. João Vick A mulher que aparece com os meds na capa do último capítulo Eu acredito que pode ser a doutora Cureha Ou pode ser Sora eu explicaria como ela conseguiu a droga que parou pelo menos no corpo do Sanji é, a Sora é uma possibilidade, né? Durante o capítulo eu fiz esse review, coloquei que poderia ser a Sora, poderia ser a Stussy, que tem uma grande possibilidade, ou até a Miss Baquin. Doutora Cureja eu duvido muito, porque ela tem 140 anos. <risos> e ali parecia uma mulher mais jovem, não acho que é a Doutora Cureja não. A Sora faz sentido por conta da droga, como ela conseguiu essa droga para parar a transformação do Sanji, a Estúcia, acho que é a maior bandeira negra, porque ela conhece a ilha de Egghead. Temos essa coisa muito parecida com o Water 7, que, ao qual tínhamos a Cipnine infiltrada ali, o Water 7, entre os carpinteiros. Então teria a Estúcia infiltrada entre os médios, e ela seria a razão da queda deles e como o Vegapunk acabou capturado. E a Miss Baquin ela entraria para explicar como surgiu o Weevil, que é o primeiro serafim falho, tentaram replicar o Barba Branca. Acabou saindo aquele demônio feio do Weevil lá, catarrento. Mas <risos> doutora Curei, eu acho que não é não, porque a mulher parece ser muito jovem. Jaime Valente, que tipo de sonho e desejo gerou a ritorritonomi do Chopper? Isso significa que animais e outros objetos podem também ter sonhos e desejos geradores de frutos? Ou será que a fruta do Chopper esconde algo a mais? Isso é muito legal, né? Porque... É One Piece tem toda essa temática de opressão com outras raças, principalmente os homens peixes. Talvez os próprios homens peixes tenham desejado e sonhado serem humanos simplesmente para não sofrerem todo esse preconceito que eles sofrem. É uma fruta para lá de simbólica dentro da trama, não é? Então você pode pegar os minks, você pode pegar os longlegs, você pode pegar qualquer outra raça que talvez, é, inclusive eles eram muito procurados para serem vendidos lá no leilão de escravos. Qualquer uma dessas raças pode ter desejado imensamente Olha, eu quero ser humano simplesmente para não sofrer essa opressão que a gente sofre hoje Legal, né? Tem um simbolismo muito, muito massa por trás da Rito Rito Do Chopper em si, do humano, né? Luiz Carvalho Nenhum usuário de Akuma pode nadar Eles são expulsos do oceano Contudo, a Alkigen ainda consegue congelar o mar Ou seja, usar a fruta para modificar o estado da água Você acha que o Luffy no fim do seu despertar vai conseguir transformar a água em borracha? Já olhou para alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Ô <risos> <risos> <risos> demônio, como é que vai emborrachar a água? velho? <risos> Vai virar tipo Uma gelatina ali? Olha, eu não vou falar pra você que o Luffy conseguiu emborrachar um raio. Por que não a água? Oh, meu Deus. Esse é o SBS, velho. Tiago Leite, será que ouvindo a voz de todas as coisas o Luffy não conseguiria ouvir o seu próprio chapéu? E isso ajudaria de alguma forma com o One Piece sendo a chave? <risos> é água emborrachada, é chapéu falante <risos> A galera tá empolgada, né? Mas olha, eu vou falar pra você que o Roger escutou pedras, né? Escutou os poneglyphs Por que não, o chapéu? Que parece ter realmente essa coisa sendo passada de personagens emblemáticos pra outros Eu acho que assim, essa parte do poneglyph, inclusive do Roger escutar É por conta do Haki empregado pra escrever Agora o chapéu e se precisava realmente também ter isso, ter alguma conexão maior, não somente ser utilizado pelas pessoas, né? Não, até as espadas seria possível você, sei lá, o, o, a espada do Ryuma que estava com Zoro, Luffy poderia ter escutado alguma coisa, porque até foi dito que colocam um espírito, né? Eu acho que os poneglyphs podem ser escutados, objetos, né, por conta do hakim empregado para escrever. Se foi colocado alguma coisa no chapéu de palha, Sim, pode ser usado. Eu acho que o chapéu de palha ainda vai ser relevante para a série, como uma chave especial para fazer o tesouro funcionar. O Luffy vai colocar o chapéuzinho em cima e aí vai ligar o tesouro One Piece. Legal, né? Luiz Davi, será que essa forma biruta do Gear 5 do Luffy seja a forma que o Luffy não tem controle do poder da fruta? E talvez mais à frente a gente possa ver o Gear 5 na forma que seria com total controle... Do Luffy. Olha, tem essa coisa da, da Zoan ter seu próprio, seu próprio consciente, isso acaba interferindo em como o Luffy age durante as lutas, né? Ele fica meio malucão, dá risada de tudo. É, será que tem um passo a mais no despertar realmente do Luffy tomar o controle total da fruta? Eu não acho que esse Gear 5 é o último movimento do Luffy, não acho definitivamente. E O que reforça bastante isso são alguns pontos. Primeiro, ele usar isso contra o Rob Luth. Por mais que o Rob esteja desperto, convenhamos, o Luffy ele lutou com o G4 contra o Kaido durante muito tempo. Ele nem precisava ativar o Gear 5. Então esse ponto dele ele ter usado o Gear 5 assim, já reforça que não tem como o Luffy usar isso contra figurões na luta final. Claro, ele vai ativar o Gear 5, vai tomar uma piaba, certamente, vai tomar um pau e aí vem com essa nova transformação. Agora outro ponto que eu acho que reforça que o Luffy pode ter esse controle maior, mostrar a forma final do Gear 5... É a velocidade que ele entrou nisso. No próprio Rob Loot agora. Né? Comecem a reparar: é, você pegar as lutas do Luffy de Dressrosa até o ano, o tempo que ele levava do G4. Então ele levava todo aquele tempo pra inflar o corpo, pra conseguir transformar. Quando ele foi chegando em One, e conforme ele foi lutando, ele simplesmente se transformava momentaneamente. E eu sempre disse: Fala galera, isso aqui, o Luffy ele já tá dominando a habilidade, ele já tá evoluindo a força. E agora ele fez o mesmo com o Gear 5. Não precisou chegar próximo da morte. Não precisou que a fruta tomasse o controle para ativar o poder. Se transformou no, no, no Nika ali muito rapidamente. Então esse é um ponto crucial pra entender que o Luffy já tá mais forte do que ali contra o Kaido. Dominou sua fruta mais ainda. Só que ainda tem que mostrar sim um novo poder. Com toda certeza. Aí entra o cabelinho de chama. A forma final do Luffy. eu acho que ele é um pouquinho mais sério. Com toda certeza. É divertido o Luffy Nika? É muito divertido. Eu gosto, acho legal. Mas eu também sinto falta de um pouquinho mais de seriedade. Em relação aos inimigos que ele vai enfrentar daqui pra frente. Contra inimigos como Rob Luth. É ultra divertido você ver. Contra o Kaido, foi muito legal pela primeira vez. Mas o Oda não pode se valer dessa maluquice pra sempre. Contra todos os inimigos. Pelo menos, não totalmente. Eu acho que ele vai colocar aí algumas... <risos> ele vai colocar o Luffy emborrachando a água, essas coisas aí. Vai acontecer aí. <risos> E é isso, bastante pergunta respondida. Manda suas perguntas pra aparecer aqui, galera. Se você chegou até aqui, um salve especial pra você. Eu queria desejar um ótimo 2023, que seja um ano iluminadíssimo na sua vida, na sua família. Felicidade total, que você realize todos os seus sonhos. Ou pelo menos você dê o primeiro passo em direção a eles. Vai lá, para de procrastinar. Vence, tá lá, é só você ir buscar. Lembra da jornada do Luffy, começou no barril, agora onde ele tá aí, ó. Tá emborrachando a água. Esse é o SBS. Obrigado por assistir. Boas festas. Fui.